Polícia Federal vai investigar filho de ditador africano após a apreensão de fortuna em aeroporto. Nossos repórteres mostram como driblar o aumento dos combustíveis. O motorista flagrado em Goiás com 17 pessoas no carro. O avanço do mar que ameaça a praia da Bahia. Pesquisa encomendada pela Record TV mostra a disputa pelo governo de Minas. E na série especial, o Tribunal dos Alimentos. O que faz bem... E o que faz mal à saúde. Olá, boa noite para você. Hoje nós queremos começar o Jornal da Record de uma forma um pouco diferente. Precisamos te dar as boas-vindas ao novo cenário do Jornal da Record, com uma linguagem mais moderna, mais dinâmica, mas... Mas com o nosso compromisso de sempre com a informação e com você. Então, vamos às notícias. Vamos, Celso. E começamos com os detalhes da apreensão de uma fortuna das mãos de um controverso político africano. Duas malas e um escândalo, fechadas a